Boa noite a todos, vamos começando né, a nossa previsão de hoje, vamos primeiramente os nossos olhos, vamos nos conectando com o nosso mentor, com esse nosso amigo de todas as horas, vamos nos conectando com todos os espíritos de luz que se fazem presente neste salão, cuidando de cada um de nós, fazendo os tratamentos necessários, tocando o nosso coração, para que a gente possa estar sempre conectado com o nosso Mestre Jesus, através dos ensinamentos do Seu Evangelho. Vamos abraçando com muito carinho, neste momento, a nossa Mãezinha. Maria de Nazaré, pedindo que ela nos cubra com seu manto de luz, que ela nos ampare, que ela nos carregue em seus braços, porque ela sabe que somos crianças espirituais, precisando tanto do seu colo. E no colo de Maria, vamos até o nosso Mestre Jesus, Sentindo neste momento toda a sua luz, todo o seu amor, esse amor que nos fortalece, que nos dá forças para que a gente enfrente tudo o que a vida nos apresenta. Iluminados pelo amor do nosso Mestre Jesus, chegamos até o nosso Pai Criador, agradecendo a nossa vida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 Fazia muito tempo, estava com saudade de uma preleção ao vivo, né? Se bem que para o pessoal aí do Face, também boa noite. E hoje nós vamos falar um pouquinho de uma passagem do Mateus, do Evangelho de Jesus, do capítulo 15, do versículo 1 até o versículo 20. Obrigada, então. <risos> Porque é... Então, uh, e está no capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo Então Jesus estava lá com os discípulos para fazer uma refeição na casa lá dos fariseus E eles não lavaram as mãos E naquela época era muito comum, era até uma tradição antiga né? Você ter que lavar as mãos, não era só uma questão de higiene tá? Mas era uma, uma questão de, de, trad, de tradição mesmo e aí chegaram para ele e perguntaram assim para Jesus. Por que seus discípulos violam as antigas tradições e não lavam as mãos quando fazem a refeição? E aí Jesus diz, ouçam e entendam bem isso. Não é o que entra pela boca que torna o homem impuro, mas sim o que sai dela. Vocês fariseus... Tem grande cuidado em limpar o exterior do copo, o exterior do prato. Mas o interior de seus corações está cheio de vícios e maldades. O que sai da boca, procede do coração. Então, o que Jesus está nos alertando já desde aquela época? De uma coisa tão comum, né? Ele está falando do que? Da maledicência, da popular fofoca, do popular mexerico, né? Que todo mundo acaba meio que gostando. Hoje em dia, a gente pode estender isso, né? Que Jesus já sabia das coisas, as fake news, né? Então, não é só o que sai, né? O que sai do dedo quando a gente digita também, o que sai do áudio quando a gente fala, né? Alguma coisa, quando a gente vê a gente espalha uma foto, às vezes tem um acidente horroroso, a gente, todo mundo se compraz, nossa, olha, e a gente passa isso adiante, sem se importar com a família dessa pessoa, sem se importar em chocar as pessoas, então tudo isso entra aqui nesse pacote do que sai pela boca. E aí eu trouxe uma historinha para ilustrar um pouco isso, é uma história infantil, mas que serve muito para o momento que a gente está falando agora. Tinha uma menina, ela chamava Clara, e no fim de semana ela machucou o joelho e sua mãe levou ela no médico, não foi nada grave, o médico fez um curativo e mandou ela para casa. Chegou lá, ela falou o quê? Ela pegou, foi ligar para uma amiguinha dela, a Ana, e contou, olha, voltei do médico, eu machuquei meu joelho, estou com o curativo, né? Aí, o que, que a Ana fez? Ela saiu lá no portão da casa dela né? e ela foi picada por um bichinho esquisito. E esse bichinho esquisito, ele dá uma coceirinha na língua cada vez que ele pica a gente. Esse bichinho, ele chama Dona Fofoca. E aí, o que, que acontece quando ele picou a Ana, quando ela saiu no portão? Ela viu o Pedro. Aí, ela chegou para o Pedro e falou assim, Nossa, a Clara machucou o joelho e arranhou o braço. No caminho, Pedro foi picado pelo bichinho. E aí, ele encontrou mais uma amiguinha, a Mônica. E ele sentiu também a coceirinha. Sabe da última? A Clara machucou o joelho, arranhou o braço e quebrou o dedo. E aí foi, cada um que foi passando, o bichinho foi picando, até que chegou na segunda-feira na escola, a professora fazendo a chamada. Gente, alguém sabe da Clara? E todo mundo assim naquele tisquim, naquele burburinho. Aí o Carlos tirou coragem e contou. Professora, aconteceu uma tragédia. A Clara sofreu um acidente, machucou o joelho, arranhou o braço, quebrou o dedo, cortou a testa, quebrou a perna, cortou o queixo, queimou a mão e foi parar no hospital. Está entre a vida e a morte. A professora ficou assim, né? Aí nisso quem entra? A Clara, um lindo curativo lá no joelho. Todo mundo olhou, né, assustado para ela. Ela disse: Olha, eu só me atrasei porque eu tinha retorno no médico para ele trocar o meu curativo. Então, esse bichinho da dona fofoca, todo mundo gosta. Porque se a gente chegasse aqui e perguntasse quem gosta de uma fofoca, óbvio que seriam poucos os que levantariam a mão, né, para dizer. Mas a maledicência, gente. Ela tá... Todo mundo tem uma dose dela. Não adianta a gente querer escapar. Ela é um vício. Ela é um vício e quando a gente vê, a gente tá nesse vício e tá nela. E por que que a gente gosta de fofoca? Por que que a gente é, gosta? E a, a maledicência, ela vai dentro daquela fofoquinha, que a gente fala assim, ah, é uma fofoquinha sem importância, não vai fazer mal para ninguém, Não vai? Por menor que seja, sempre vai ter alguém que vai estar por, uh, sofrendo por conta dessa fofoquinha. Mas ela vai desde a fofoquinha até a calúnia, até a difamação, né? E por que, que a gente gosta de fofocar? Por que, que a gente faz parte da natureza humana fofocar? Né? O Dudu Dutra diz o seguinte Porque quando a gente fala do outro A gente esquece das nossas próprias imperfeições Então é muito mais fácil eu falar do outro né? Do que eu olhar para dentro de mim E ver aquilo que eu estou fazendo de errado Ou ver aquilo que, que não está tão bom dentro de mim E aí eu peguei uma frase que eu acho perfeita a maledicência é o tribunal mais injusto que existe. Porque o réu nunca está presente para se defender. Porque, por pior que seja o criminoso, se ele está num tribunal, ele tem direito à defesa. Né? Se ele vai ser condenado ou não, são outros 500. Na maledicência e na fofoca, não. Porque a gente nunca fala na cara. Ah, é, se falasse na cara, não seria maledicência, né? Então a, a gente é, precisa tomar esse cuidado. E como que começa uma fofoca? Você viu fulano? Aí tem aquele grupinho ou duas pessoas, né? Aí pergunta um vou no banheiro, eu vou tomar água, tem toda uma preparação, né? Porque não é assim. A fofoca não é assim. Né? Cheguei assim, ah, sabe o que é? Não, a gente tem todo um preparo E aí vem a pessoa e conta E quanto mais ela conta, melhor né? Quanto mais picante, melhor Nossa, verdade Nossa, nunca imaginei Não é isso? A fofoca é isso E a gente gosta disso Porque a coisa mais gratificante Para quem é mais decente é a gente poder mostrar que uma pessoa, olha, Fulano, não é tão bonzinho assim como a gente pensa. Ele mostra aquele jeito, mas você viu? Você viu o filho dele? Olha, ele é todo bonzinho dentro de casa, vai no centro, mas você viu o que aconteceu? Não é isso? Parece que a gente é, se comprar essa com desgraça alheia. A gente gosta de ver esse outro lado da pessoa. Isso vale para assistir reportagens que, que não são edificantes, para a gente é, de, passar fake news que não são importantes. Então, a maledicência, gente, é um sentimento muito ruim. Ele é um sentimento e às vezes, a gente não percebe. Porque quando a gente vê, a gente está lá no meio do grupinho. Ah, eu não sou de fazer fofoca. Mas aí vem, quando você vê, você está lá. Nossa, ah, mas tem mais um tem mais outra. E aí a gente vai, vai, vai. E quando a gente vê, a gente tá anos. A maledicência é um vício. E como todo vício, ela tem que ser combatida. Não é só o vício do fumo, não é só o vício do álcool e tantos outros vícios, né? Então, esse é um vício, talvez, muito pior até. Porque a gente não se dá conta que a gente tem. Então, porque o vício do fumo é fácil a gente perceber Eu sou fumante, né? eu sou, eu bebo, eu sou alcoólatra né? Mas é difícil a gente dizer assim, eu sou maledicente Então, ele é um vício Porque todos nós temos defeitos e qualidades, não é verdade? Ou só temos defeito? Então, por que, que a gente só gosta na ausência de alguém de falar do defeito? Por que, que a gente não fala o bem? Por que, que a gente não gosta de falar O irmão? E aí, a gente gosta que fale da gente né? Quando a gente descobre Porque sempre também tem aquele que vem contar né? Oh, você nem queira saber O que estão falando Sei lá, não sei né? E aí, você já, assim, um, já tinha o direito De vir se defender De fazer isso Até que falou, ah, não sei, falaram O que é pior, né? Falaram Falaram e falaram e por aí vai. Fofoca é só de grupinhos de amigos, não faz parte. Um ambiente de trabalho, faz parte numa igreja, faz parte numa casa espírita. Né? Porque se a gente der brecha, gente, quando a gente vê, está todo mundo fazendo fofoca. Não tem jeito, não tem jeito. Então, para combater isso, a gente tem que fazer uma autoavaliação. E como que eu posso fazer essa autoavaliação? Primeiro, será que eu estou sendo uma Primeira pergunta. Será que eu estou desperdiçando meu tempo para criticar alguém? Isso é ser malicente. Será que eu estou desperdiçando meu tempo propagando só o cinismo? Isso é sair da nossa boca também. Porque, ah, eu faço... ah, então essa pandemia só aconteceu coisa ruim? Não! Óbvio que foi ruim, óbvio que ninguém aqui vai tapar o sol com a peneira. Mas, gente, tanta coisa boa tem isso tudo também. Mas a gente gosta de falar o, a coisa ruim, o pessimismo. A gente nunca fala uma palavra de conforto, uma palavra... Não, a gente quer alimentar o pessimismo. Por que, que eu não vejo o melhor das pessoas? O que está saindo do meu coração? Lembra que Jesus falou lá no comecinho? Ele fala assim, o que sai da boca, procede do coração. Eu só falo aquilo que está dentro do meu coração. Então, se tem coisa ruim, eu vou falar coisa ruim. Se tem coisa boa, eu vou falar coisa boa. Então, se eu falo uma coisa doente, é porque meu coração está doente. né? O que me impede de eu falar coisas boas? Então, se uma pessoa vem falando mal Ah, mas olha, mas você viu que ela tem isso, isso, isso? Que ela fez essa coisa legal? Por que, que a gente não quebra? Né? E se eu não consigo quebrar? Se eu não consigo quebrar, o que, que eu faço? Me calo Me silencio Às vezes o silêncio é melhor do que eu sair por aí Falando aquilo que eu não sei E a gente costuma fazer assim, né? Ah eu até penso bem nas outras pessoas. Elas é que não pensam bem de mim. Não é isso? E daí? Qual é o problema? O problema é meu se ela pensa mal de mim? É meu? Não. O problema é dela. Então, se eu quero melhorar a minha vida, se eu quero melhorar o mundo, eu tenho que ser o quê? O exemplo. Então, deixe falar. Deixe falar. Eu não estou dizendo que a gente não tem que dar opinião, que a gente... Uh, não tem que, não possa discordar de alguém. Mas quando eu discordo, quando eu dou minha opinião, eu dou pra pessoa. Então, olha, vamos ter uma reunião hoje aqui no Ceia então vamos decidir isso, isso, isso, isso. Não é? Olha, eu não concordo com isso. Posso não ser a maioria, posso não o que eu não concordo, não fazer diferença nenhuma, mas eu não vou chegar, sair daqui e falar assim, olha. Eu não concordei com o que a Janice falou lá na reunião. Você não acha que ela está errada? Ela está perto para defender? Não. Então, falo na hora, olha, não concordo. Sempre com respeito, evidentemente, sem agressão. né? Mas mesmo a agressão é melhor do que falar nesse tribunal onde o réu não está presente. né? Não que a agressão seja importante. É claro que eu vou observar o defeito dos outros. É claro que eu vou ver as pessoas que falam mal de mim. Mas nem por isso eu tenho que propagar isso e tornar isso pior. Então, a gente vai lembrar, sempre contam aqui aquela historinha das três peleiras, lembra? Sempre, né? Que vem. Que a gente sempre tem que passar as coisas que nos contam o crivo da razão. E qual que é o crivo da razão? Se é verdade... Então é... A, ver, a peneira. A verdade, a bondade e a necessidade. Então o que me contar Se eu for passar para alguém... É fato... É verdadeiro... É é verdade... Tem lá que é verdade... Tudo bem... É verdadeiro... Mas é uma coisa boa... Ah... É verdadeiro e é uma coisa boa... Então vamos para a necessidade... E aí... Mas eu preciso sair falando mesmo que é uma coisa boa vai fazer bem para alguém? Vai resolver alguma coisa? Ah, vai. Então, eu vou e passo. Do contrário, parou ali, silencio e acabou. Como que a gente fala? É fácil a gente combater esse vício? Não, gente. Ninguém está falando aqui que é fácil, como nenhum vício. Porque quando a gente vê nesse mundo, a gente está lá fazendo uma fofoquinha também. Mas aí eu vou ter que ir me policiando. Aí eu consigo fazer as olha, Eu já consigo pensar mal daquela pessoa, mas eu já não falo. Isso já é um, um, uma coisa boa. Eu já estou melhorando. Eu já não passei adiante. Eu já me calei. Pensei, pensei. Né? Mas eu tento refrear o meu impulso. Eu tento assumir o controle das minhas ações. Quando a gente vê... A gente vai estar tá já pensando... Caramba, eu falei... Não devia ter falado... A gente já vai estar tá analisando... A gente já vai estar tá entrando dentro da gente... E falando... Caramba, não foi legal o que eu fiz... Né? E de repente até ir lá... Olha, fulaninha... Falei isso de você... Mas eu estou aqui para pedir desculpas... Querendo saber o seu lado aí da história... Então, são sentimentos que a gente vai adquirindo... E que a gente vai ter que combater esse vício. Vai ser amanhã? Não. Amanhã alguém vem contar uma fofoquinha e eu vou topar? Vou. né Mas já vamos pensando. Olha, ela falou isso lá, lá. Eu já estou pensando, não vou passar isso adiante. Veio lá uma, uma notícia que eu não acho legal. Não vou passar. para quê? para que eu vou passar no meu grupo, distribuir isso? Não vai fazer bem para ninguém. Então, a gente começa a fugir dessas conversas que não nos levam a nada. E, às vezes, a gente pode ser educado. Olha, você sabe? Não, olha. Mas não vamos, vamos deixar para lá. A pessoa está aqui presente? Não. Então, vamos esperar quando ela tiver. a gente conversa a respeito do assunto. Então, gente, é, são exercícios diários na nossa vida. Jesus sabe da nossa imperfeição. Ele sabe que nós ainda estamos muito longe de ser anjo, mas ele nos ensina sempre a gente melhorar. Então, vamos a partir de hoje melhorar. Então, vamos, se eu não consigo ainda de tudo, eu só me calo então. Eu ainda penso, mas eu já consigo. Então, vamos fazendo a nossa parte. Okay? E aí eu trouxe uma para finalizar uma outra historinha Eu dei uma mudada nela porque o cara que conta de uma galinha Que ela vai depenando, eu morri de dó Então eu botei um travesseiro no lugar da galinha Porque, gente, na hora que eu li lá Eu fiquei vendo a mulher depenando a galinha andando Eu passei muito mal Aí eu, aí eu já fui malvicei com o autor, né? Que eu respeitei Caramba, eu não podia... Mas eu não passei... Mas, tá vendo? Estou passando adiante... Não deveria... Olha só... Já vou ter que aprender com um pouquinho... Mas a história diz o seguinte... Que certa vez um jovem... Foi ter com um sábio... Uma jovem, perdão... Para confessar os seus pecados... Não que, ela, não que ela fosse mal... Mas ela costumava falar dos amigos... Dos conhecidos... Deduzindo histórias sobre eles... E essas histórias passavam de boca em boca... E acabavam fazendo mal, sem nenhum proveito para ninguém. O sábio disse, minha filha, você age mal falando dos outros. Vou lhe dar um bever. Aqui estava compra uma galinha, tá? Mas compre um travesseiro de pena, pode ser de pena de galinha, pena de ganso, mas já tá no travesseiro, né? E caminhe para fora da cidade. Enquanto você caminha, você vai... Jogando as penas por o travesseiro, vai jogando as penas, né? Até acabar tudo, né? Depois você volta aqui. A moça fez, aí ele diz. Então agora você completou a primeira parte. Agora você volta pelo mesmo caminho e cate todas as penas. Senhor, mas isso é impossível. O vento já espalhou. Todas, eu posso conseguir algumas, mas todas não. É verdade minha filha, isso também acontece com as palavras que você deixa sair. Você não consegue mais cancelar, então quando você sentir vontade de fazer fofoca, feche os lábios. Não espalhe essas penas pequenas e maldosas pelo seu caminho, porque elas ferem uma boa e te fazem infeliz. Então, com essa reflexão, né, queria que vocês levassem isso para a semana e que a gente possa ir melhorando e lembrando do que sai da nossa boca. Né? Então, que eu estou lavando a minha mão, o meu prato, mas eu não estou lavando o meu coração, é preferível deixar o prato sujo, é preferível deixar a mão suja e o coração então, era isso que eu tinha para vocês. Então, vamos neste momento, fechando novamente os nossos olhos. Vamos nos conectando novamente aos nossos irmãos espirituais, para que a gente possa fazer um exercício de doação de amor. Deixando sair do nosso coração muitas flores. Flores de todas as cores de todos os perfumes e vamos entregando esta flor a todos aqueles que possam formar essas flores e entregar a todo o povo do nosso planeta Terra, que atravessa momentos tão difíceis, essas flores, que cada um deles dentro do seu merecimento possam receber e neste momento possam sentir a presença dos Espíritos de Luz, Amparando, socorrendo E assim vamos agradecendo a toda a espiritualidade que se fez presente Cuidando de cada um de nós Agradecendo ao nosso anjo por estar sempre conosco Agradecendo ao nosso Mestre Jesus pela sua luz, pelos seus ensinamentos E ao Pai da vida agradecemos sempre Toda a oportunidade que ele nos dá de aprender, que ele possa nos envolver com todo o seu amor, com toda a sua luz, para que a gente possa pensar sempre o melhor do nosso próximo, para que a gente possa falar sempre o bem, fazer sempre o bem. E deixar a maledicência, deixar as fofocas de lado e se não for possível, que ele nos ampare para que a gente consiga fazer isso. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Então uma boa semana para todos vocês. Fiquem com Deus. Né? E espero que ninguém mais seja picado pelo bichinho. Ok?